Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos falar sobre coleções no Upland Isso mesmo, uma forma de você conseguir rentabilizar mais, ganhar uma grana logo no começo quando você chega ao jogo Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash Fala rapaziada, beleza? Isso mesmo, pra vocês que estão começando no Upland Querem uma dica e principalmente querem um incentivo pra entrar no jogo Eu não tenho grana Bruno Clash, essa é a hora rapaziada, você vai entrar sem investir nada, já vai conseguir comprar alguns terrenos Eu já vou dar algumas dicas pra vocês, beleza? Bom, vamos lá então pra dentro do Upland Isso mesmo, já estamos aqui dentro do Upland Esse é o ambiente que você vai ver Essa aqui é a minha conta E a gente vai ver, ó, tem algumas, alguns terrenos aqui algumas, Eu tenho 40, né? Se não me engano eu tenho 40, é isso? 40 terrenos aqui E é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai ensinar Vai falar um pouco mais sobre... Coleções, mas vamos voltar um pouquinho antes. Você que precisa entrar no jogo ainda, que não entrou ainda até agora, não entrou até o momento, e mas não quer investir uma grana agora, quer testar antes. É o seguinte: aqui embaixo na descrição tem um link para vocês poderem entrar de graça. Isso mesmo, com esse link você vai ganhar 6 mil APX. 6 mil APX para vocês começarem no jogo. Ah, mas Bruno, isso dá para fazer alguma coisa no jogo já de começo? Sim, dá para vocês comprarem aí. Uns dois terrenos, se você for ligeiro, se você for ligeirão, espertão Dá pra comprar uns três a quatro terrenos, depende do lugar que você tiver Mais uma dica boa que eu vou dar pra vocês é Nasçam em Detroit Se você estiver começando agora, nasça em Detroit Porque lá os terrenos são mais em conta É pra galera mais é, nova no jogo Então lá você vai poder comprar dois, três, quem sabe quatro terrenos é, Três terrenos eu acho que com a certeza que você consegue comprar lá porque lá tá mais em conta, rapaziada, beleza? Então é isso, com o link você ganha 6 mil UPX de graça. É só se cadastrar, clica pelo link, entra por ele, se cadastra e 6 mil UPX na mão para vocês comprarem já os terrenos, alguns terrenos para você começar, tá bom? Bom, e aí o porquê que eu resolvi falar de coleções? Porque é muito importante no começo. Quando você tá com 6 mil é, de UPX, você precisa tentar chegar a 10 mil UPX, porque você tem alguns rankings, né, de, de, do jogo que são esses daqui, ó. Com até, até 10 mil você acaba sendo um visitante, né? Você vai virar um uplander quando você tiver mais de 10 mil, né? E aí você pode sim fazer tudo, negociar, poder fazer tudo que você quer é, diretamente, aí comprando e vendendo, etc. Então, para isso você precisa chegar a 10 mil upx e para chegar a 10 mil o PX, você precisa... Ganhar o PX ou comprar, caso você queira, também é uma possibilidade, tá? Pra comprar é aqui em Get a PX, você tem aqui ó: 5 mil OPX, 5 dólares. Então é em conta. Então se você entrar com 6 mil OPX de graça pelo meu código, comprando mais 5 mil você já vira um uplender, já pode comprar e vender. Isso com 5 dólares dá mais ou menos uns 25 reais. Então, bem baixo para quem quiser investir. Ah, não quero investir nada agora, quero só testar. Entra com 6 mil e aí eu vou te ensinar agora sobre coleções pra você poder melhorar um pouco aí, um pouco a sua... A, o seu início, né? Poder começar com uma grana a mais já de bônus, tá bom? Bom, coleções. O que são coleções, Bruno Clash? Bom, coleções são isso daqui, ó. Você vai entrar aqui e vai aqui, ó, clicar em coleções aqui do lado. Ó. Clicou em coleções aqui do lado, bem do ladinho, você vai ter essa tela. Essas coleções aqui são as minhas coleções do Queens, tá? Que é a cidade que eu tô nesse momento. Vou explicar pra vocês coleções. Coleções, basicamente, sabe quando você jogava, você já jogou Banco Imobiliário? Já deve ter jogado em algum momento Banco Imobiliário na sua vida. Que você tinha que completar... Três casinhas da mesma cor, três terrenos da mesma cor. Ah, você tinha a Avenida Atlântica, a Avenida Europa. Se fosse três amarelas, se você tivesse a posse das três amarelas, você podia comprar, virar, transformar ela em casa e, e, e hotel e muito mais. E a galera que caísse lá pagava mais pra você. Então você ganhava um bônus do aluguel, né? Ganhava mais dinheiro com isso. Caso você tivesse as três. Completasse uma coleção. É a mesma coisa. Você completa coleções aqui e com isso você ganha mais de aluguel e ganha um bônus também em UPX, que é o que eu vou te ensinar agora, que é o que você vai ganhar fazendo essas compras, tá bom? Então, antes de comprar, veja isso daqui, rapaziada. Bom, coleções são isso daqui, ó. Você vai completar as coleções. Cada um é uma meta, né? É uma coleção diferente. Então você tem coleções que pagam menos, coleções que pagam mais, coleções mais raras, coleções brabíssimas e as... Zicas da balada, né? As coleções brabíssimas. Ó, quem tem esse daqui, ó? Queens Curator é 63 mil PX. Você ganha na hora por completar essas, esses três terrenos amarelos da, do Queens e ganha. E todas as suas propriedades ganham 2,85 vezes o aluguel. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Toda, é, toda a sua propriedade vai ter é, aluguéis, né? Você vai ter é, um aluguel que é pago pelo jogo também. Ó, eu vou aqui em alguma propriedade minha, ó, tem aqui algumas aqui no Queens, onde eu estou e a gente vai ver uma delas, ó, vou clicar aqui nas minhas, essa aqui é a minha propriedade, ó, é 6.470 da 184 Street, da, no Queens, ela é minha, ela aí, ó, é, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver mais informações dela aqui, aqui, ó, rendimentos mensais, então, por mês ela me rende 169 e 83 o é, PX, então todo mês eu ganho dela 169,83 UPX. Isso vai vir aos poucos, né? Por tempos, aí durante o mês. Mas fechou o mês, eu vou ter recebido ela, por ela 169,83. O que fazem as coleções? As coleções multiplicam isso daí. É um multiplicador. Então, ó, lembra lá que eu falei? Acho que é 163, agora não me lembro direitinho. 163. Eu vou botar até uma calculadora aqui, ó. Se ela estivesse nessa coleção aqui, ó, Nubi, Nubi, vamos ver, nessa Nubi aqui, ó. Se ela se ela fosse nessa, se ela fosse dessa coleção aqui, ó, eu ganharia 1.63, vai, vou arredondar só para 1.63 vezes, só que eu recebo 1.1 por ela estar na, na na coleção e não 1. Então, ó, vezes 1.1, eu vou receber dela 179 por 0.3 por mês mais ou menos. Então é isso, ela multiplica. Ah, mas é pouco, Bruno. Exato, mas olha, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, se ela fosse dessa daqui, então vamos ver, se ela fosse uma Queens Creator aqui, amarela Ela fosse um dos três terrenos pra completar essa coleção Então vamos lá, 163 vezes, ela dá 2.85 de bônus Eu ia receber 464 por mês, galera, por mês, entendeu? Essa é a, é a ideia, essa é a conta, tá? Bom, vamos lá então falar como funciona pra você poder conseguir Eu gostei, gostei da ideia, Bruno, gostei de ganhar mais Vamos também ver agora o seguinte, outra ideia, como eu falei, quando você completa uma coleção, você ganha um bônus, tá aqui ó, recompensa. Essa aqui da Forest Hills, ela paga 600 quando eu completo ela. Vamos falar da primeira, primeira coisa que eu vou fazer, Bruno, vamos começar por onde? Comprei meu primeiro terreno, aqui no Queens, por exemplo, vai, vamos falar em Detroit, onde você vai ter que comprar, que é um local bom. Comprei meu primeiro terreno em Detroit, então vamos lá, vamos para Detroit aqui para ver... Em Detroit como vai, como tá lá Vamos lá, tá aqui ó Essas aqui são as coleções de Detroit Então tá lá, Detroit Newbie Primeira coisa que eu vou fazer, comprei um terreno Vem aqui ó, e coloca editar coleção Você vê que tá zerado ali ó, editar coleção E seleciona uma ali ó Eu vou selecionar com vocês a Dexter Avenue Selecionei ela aqui, já confirmo E ela vai entrar pra coleção Ó lá. agora apareceu uma estrelinha aqui Tá completo, ó, não tem mais nada aqui então eu completei essa coleção. Esse, esse meu terreno rende 1.1 a partir de agora. Eu não recebi nada porque eu já tinha coletado essa recompensa, né? Essa recompensa eu já peguei. Então eu não vou mais ganhar a recompensa, eu ganho apenas o booster ali de 1.1, o meu aluguel, tá bom? Então é isso, fez isso, GG. Muito bom, ganhei meu primeiro valor aí. Essa daqui paga 800 o PX. Então, só para fazer isso 800 UPX pra você, já dá uma ajuda muito boa. Aí depois, o que eu faço depois, Bruno? Outra muito simples pra vocês é essa daqui, ó. Detroit. Essa tem em todos os lugares também, ó. Completar, seja proprietário de três propriedades em Detroit. Então, tem uma lá. Essa Eu comprei uma. Então, você vai comprar mais duas. Conseguiu comprar três com aquele dinheiro que eu falei, aquele 6 mil? Deu pra comprar três? Dá pra comprar em Detroit. Comprei três terrenos? Então, eu vou dar até uma dica pra você. Além de, de completar a Newbie e a Detroit, que é três na mesma cidade, três no mesmo é, estado ali, né? Detroit. Tem essa daqui, ó. King of the Street. Então, antes de comprar três terrenos aleatórios, tente ver se você vê uma rua com terrenos baratos na mesma rua, onde você compre três na mesma rua. Por quê? Porque você comprou três na mesma rua, você vai poder completar essa daqui também, ó. King of the Street. Essa daqui, ó. Completar essa Aqui, ó, eu tenho três aqui, ó. Já dá para completar ali, ó. Vamos ver, ó. Já tem três. Eu completei aqui as três na mesma rua. Fechei essa coleção também. Todos esses três terrenos meus estão rendendo 1.3 a partir de agora. E por que que eu falei para começar primeiro por essa? Porque essa daqui é rei da rua. Então, primeiro você tem que comprar uma no no local, no estado, em Detroit. Depois, tenta ver se tem mais duas na mesma rua e compra três na mesma rua, porque é que você fecha isso daqui, ó. As três, ó, King of the Street. Depois, você vem aqui e vem em Detroit, porque você precisa também de três. Se ela tá na mesma rua, ela tá dentro de Detroit. Então, vem aqui e pega as três. Pode ser as mesmas três, tá? Tira de lá e coloca aqui. Você vai lá e tira assim, ó. É só tirar aqui, ó. Você pode tirar, ó. Então, eu posso tirar. Deixei ali sem. Então, ó, eu tiro de lá e venho aqui. Deixa eu até fazer para ficar mais fácil para vocês, ó. Eu venho aqui. Depois que eu completei as três, já recolhi o meu, a minha recompensa... Eu tiro ali, ó, eu tiro as três, é só clicar de novo nelas e tirar, ó, tirei as três. Você vai ver que vai aparecer dessa forma, coletado, porém não tem mais nenhuma. Aí você vem em Detroit, e aí você coloca as três aqui. Colocou as três aqui? GG, você completou mais uma coleção. Três coleções, coleta o valor que você vai ganhar aqui. Coletei o valor? Aí o que eu faço? Eu tiro daqui. Por que eu vou tirar daqui? Porque essa aqui paga 1.25%. Só que o rei da rua paga 1.3 Então deixem marcado no rei da rua Se você tiver só três propriedades, Selecionem, sempre deixem marcado o rei da rua Porque é melhor, né? É melhor porque você vai ganhar mais, ó Por exemplo, aqui, ó Eu tenho duas Eu tenho duas Por quê? Faltou uma Provavelmente eu coloquei ela aqui, ó Então eu vou tirar ela daqui Pra poder fazer lá no rei da rua, tá? Porque aqui não é, não é necessário que seja na mesma rua Pode ser em qualquer lugar do, do estado Então, por enquanto eu faço depois ó. Primeiro eu fecho essa daqui Que são as três da rua Vamos ver se tá aqui ó. Ah, não, não apareceu ainda não, não tá aqui aparecendo ainda não Tem que atualizar E depois eu fecho essa daqui Porque aí você ganha Primeiro 1.3 da, da rua E depois se você comprar mais terreno, Você fecha também a de Detroit tá? Sempre deixem as coleções é, preenchidas para você poder ganhar mais com isso Ganhar mais rendimento nas suas coleções. Eu vou preencher depois para vocês poderem entender, tá? E aí você vai fazendo as outras coleções. As outras são mais difíceis, né? Isso aqui, ó, City Pro. Então, ó, precisa de cinco propriedades na mesma cidade. Não é tão difícil depois que você começa a pegar, ó. Eu tenho aqui, ó, já coloquei, ó. Já tenho mais uma feita aqui, ó, mais uma coleção. Elas rendem agora 1.4. Deixa eu ver se apareceu ainda não. É na Mônica, Mônica Street. Ainda não apareceu aqui. Mas depois uh, aparece... Ah, deixa eu ver se ela não tá aqui, ó. Não, não tá aqui não. Então tá, depois eu, depois eu arrumo aqui para deixar elas todas certas. Mas a ideia é essa, deixar preenchido para você ganhar o bônus, ó, de 1.75 nas suas propriedades. Além, é claro, de ganhar o UPX. Imagina você pega um desse aqui, ó, 2.600 UPX na lata de prima aí, ó. Só completando três propriedades e East English Village. Ah, Bruno, como é que eu consigo encontrar... Um, uma dessas missões, uma dessas dessas coleções. Eu vou mostrar no Queens lá onde eu tava, ó. Tem aqui Queen no Queens e eu vou procurar aqui, ó. Quer ver, ó? Essa essa aqui, ó, Forest Hills. Ah, eu quero completar Forest Hills. Eu quero comprar três terrenos em Forest Hills. Então vamos lá. Eu vou digitar aqui, ó. Clica aqui embaixo. Forest Hills e achei. Vou lá no Queens, lá no Forest Hills. Já tô aqui, ó. E aí a gente pode comprar três terrenos aqui em Forest Hills. Tá aí, ó. Forest Hills. E aí você consegue completar mais uma coleção, a coleção de Forest, Hill e ganhar, Forest Hills e ganhar mais 600, tá? Então você pode fazer isso aí, depois de um certo momento você tem muito, muita grana, muita grana no jogo, você consegue começar a completar as coleções. Eu ainda tô naquela de completar, coletar, vender e tentar comprar em outro lugar colocar ficar coletando né, em vários locais para poder se dar bem. Ó, essas primeiras eu já peguei quase todas, então nesse momento ainda falta essa Forest Hills, eu não fiz ainda. Quem sabe é a próxima pra mim, tá? É isso, mano. Você vai ganhar o PX na hora e vai render mais o aluguel das suas propriedades. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Essa dica é muito importante pra você que tá começando no game, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar o vídeo. E, claro, dar aquela ajuda e mandar pra geral... Pra que a galera saiba mais sobre Upland, inclusive no começo, tá bom? Então é isso, manos. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Um abraço e falou.